Yeah. Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua É panela, né, velho? É panela mesmo, respeito, esse é meu trabalho É panela que tu comeu miojo, tu tá vordo pra caralho Esse é o sujeito homem, ele pôde, me pra caralho, tu não tá passando fone Olha só problema, tu é exceção, tu tá aqui de frente, tu é de outro lado Aí, magrinho, cala a boca, tá fudido É melhor passar fome do que fazer merinha com meu amigo Fica do esse é meu trabalho, responde aí com o pai, vai pra casa do caralho Vai pra casa do caralho, com o da missa Eu como meu hoje, meu parceiro, do homem o com a minha linguiça vai, então. Tá ligado, mano? Você tá com A né? Tua mãe comeu o meu saco pensando que era môneda Tá ligado? Isso é um esculacho Outro comeja que veio defender teu irmão O bagulho é muito sério, você é amarela o é podendo com o do outro, só ganha com panela Bagulho é muito sério, você é amarela Faz panerinha pra ei, comer o que é que É o menor, eu sou improvisado Você é o merda, joinha baixa Vira ali meu saco, vai Eu tenho que arrumar o um saco porque tá comigo nos dois de uma vez. E na vida doido, você liga eu tô falando. Manda sua rima enquanto tu tá me mamando. E no Super Mario você é o um bosta do Yoshi. Só você vai se na fita e também tô pro Orochi. MG Tausente, tá, tá ligado que eu tô se requebendo pra não é mais você ficar ausente. Eu faço essa porra, mal que eu tô e na fé. Mas respeito os menores que podem falar pro minha mulher. Sabe o que eu tô doido? Versus a lei, Johnny. A Respeita minha mãe, a sua é prostituta, eu não tô falando nada amor de Deus, você é perfudido A batalha é com ela, a batalha não é comigo Sua mãe é igual o pacote pa pa da Sky, vagabundo Veja como eu mando um freestyle dentro do mundo Porque você é meu inimigo Sua mãe é igual o pacote da, pa pa da Sky, paga 300 pontos de vídeo pra ali amigos Tá ligado meu parceiro? Tome e vídeo da tua mãe é meu tio, acaba se tu ver o vídeo Bagulho é doido, se liga, tu se fudeu Não aceite batalhar com comédia que já perdeu que é nó, tu não eu não faço meia com meu amigo, tu dormiu pode José Fido Olha só, menor, o redão artefato, o um alien de engoliu um o sapo, tu também engoliu um o pato. Aí, menor, tá ligado? Maior satisfação. Mete te tipo pé pra casa e para de vacilação.